Eu sou Valdir Márcio Bezerra, sou médico, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Nasci no município de Pouco Nacional, hoje estado de Tocantins, mas no meu tempo era estado de Goiás. É, nasci na, na, na fazenda, na zona rural, e fiz. Sou filho de Firmino Camargo Bezerra e Zulmira Lopes Bezerra. Ele, um retirante cearense, e ela, uma maranhense, que se encontraram em Goiás. É, eu fiz o curso primário, no meu tempo chamava-se assim: o curso primário, na, na fazenda. Meu pai contratou uma professora que dava, deu o um curso primário, eu tenho cinco irmãs e nós fizemos o um curso primário todo né, na fazenda, uma professora que nos fazia as séries, nos ensinava, alfabetizou tudo. Em seguida, nós fomos para o Corpo Nacional, a cidade. A cidade é uma cidade tradicional, é, antiga no Brasil, muito na região era é extremamente importante. Imagina naquela época, em 1950, 1951, imagina como era. Né? E nós, é, na, ao ir para lá, nós fizemos um curso. Um, uma seleção para saber em que série nós entrávamos é, lá no curso, lá na cidade profissional. Então, o colégio tradicional, colégio essa Coração de rejuízo nas minhas e cidadãs, e nós fizemos e passamos já poucos para o ginásio. Mas antes, quando eu estava indo, normalmente lá em Porto Nacional tem um seminário tradicional, antigo, de formação de padres, né, na e quem estudava no seminário, ele, ele, o, a família não tinha custos, não tinha gastos com, com, com ele. Então, muitas famílias levavam os filhos para ser padre. Então, antes de fazer a municião, antes de fazer a seleção para a missão, meu pai me perguntou se eu queria ser padre, o objetivo de, de levar para o seminário e ficar mais em um pouco. Aí eu falei, não, eu quero ser médico. E, se vocês terem ideia, eu não tinha visto nenhum médico ainda. É, mas os livros é que me mostraram isso. Assim. Então, a partir daí, ele também, ele, como falei, queria ser, pronto. E fiz o um ginásio é, em Porto nacional, eu e as irmãs, a gente ficava lá durante as aulas e nas férias ia, voltava para fazer, muito bom, pela alegria. E fizemos o um curso. Eu fiz o curso ginasial no Colégio de Coração de Jesus. Um colégio muito, muito tradicional, muito tradicional no museu. Lá também tem um colégio muito tradicional de colégio really? público. E poderia continuar fazendo o curso científico. Desculpa, mas esse curso é nosso né Curso científico em é em, em profissional, mas meu pai falou, se quer fazer medicina, você tem que ir em, ou para a Goiânia, ou na época, operava. Goiânia não tinha medicina ainda. em 1960, isso era a final do ano 60. Né? Ele operava, não era para a Goiânia, ele mandou para a Goiânia sozinho, viu? ele vem prestar uma seleção para o de para o científico no colégio, até no colégio público, tradicional colégio aqui em Goiânia, no de Goiânia, o Liceu de Goiânia, então eu prestei o curso, o, o, a seleção, passei e fiz o um curso um, um, um, um, um científico no Liceu de Goiânia, é, é, tradicional, me preparando já para.. Fazer o vestibular para a medicina, vendo o que fazer, para trás, fazendo um curso pré-vestibular, tinha um curso da universidade, chamava pré-universitário, para preparar o vestibular. E, naquela época, já era uma agitação, era década de 64, né, do ano do golpe militar. Então, era. Ter esse esse. Tinha essa mobilização, movimentação extrantina. Eu participava normalmente só das passeatas, daqueles momentos que a gente tinha, que era, era, era, muito, era muito agitado na época, até o movimento em foi é, muito agitado, tinha muita mobilização da juventude, do setor político mundo todo, mas não só participava das, das passeatas nada, por causa do que eu estava ali no início. E eu e ela, um, um, um ponto de, de participação política da, da, dos, dos estudantes, que né? unificava os estudantes na. Né? E teve, eu, eu passei em, em, em 1967 e entrei na faculdade de medicina. É, no meu celular, entrei na faculdade de medicina. A partir daí, eu comecei a ter uma maior participação política. Eu comecei a participar do centro acadêmico, né, e, e, da diretoria, e lá naquela, naquela época já existia, como na história, né, muitas organizações de esquerda que atuavam no movimento estudantil. Né? Então, eu, eu tinha essa participação. De, o movimento estudantivo, as entidades estudantis, representantes das, das, das organizações de esquerda da época. Eu terminei lá na, na Faculdade de Medicina, era mais ou menos um dos mais é, um companheiro, que era um grande liderança, da Ação Popular. A Ação Popular é uma organização que veio do movimento de igreja, mas nessa época já era uma uma formação crítica, mas é, tinha se tornado marxista leninista é e tinha muitos estudantes, é, e então tinha uma participação muito grande no meio estudantivo. Eu terminei participando, é, fui, fui membro do... É, eu participei da, da diretoria do centro acadêmico, e também já em... Em de 1969, depois do de M5, eu fui vice-presidente e presidente vice do -presidente, presidente, diretor central dos estudantes da Universidade Federal de Goiás. Então, eu já estava com uma mobilização, um outro. Já tinha uma atuação maior, nacional, já tinha um trabalho maior para a comunidade. E a partir da história aí do. A partir de 1970, 1971, houve uma grande é, a repressão a essas organizações, foi muito grande, né? uma tentativa de eliminar mesmo as, as, as organizações, a Vida, vida é, tentou aniquilar todas essas organizações. E eu e ele, eu já estava no quinto ano da Faculdade de Medicina em 1971, em novembro, eu fui preso. Que me prenderam para. É, naquela época, eu estava tentando acabar com todas essas alegações, então, não tinha alguém que era vinculado, esse foi o que estava preso. Aqui, é, é, normalmente, se prende, é caçado, tá, tá leva para o quartel do Exército aqui em Goen, fui no outro dia, me levaram para a Brasília e da polícia do, do, do, do, da polícia do Exército, que era um terror, <risos> vamos dizer assim, eles, é, enquanto você está lá, está tá, sujeito a torturas, a qualquer momento, a chamar, você sabe de alguma coisa, alguém se trouxe o nome em algum lugar, é uma pela Polícia do Exército, e nesse período, porque a minha família não sabia mim, Ficou mais de 30 dias sem saber onde eu estava, eu não conseguia informação. eu Não conseguia informação porque não dava, não né, dava informação. Aí, mais de 30 dias, a, a, amigos né, terminaram o sentimento que minha família passava, eles foram atrás e buscaram quem. É, descobriu que eu estava preso na Polícia do Exército do Brasília e aí começaram a ter contato. É, fui julgado né, na auditoria militar em 72, passei o ano de 72 por 13, né, condenado a um ano e dois meses e fiquei até... fiquei oito meses lá na Polícia do Exército e Quatro meses, os outros quatro meses, seis meses, é, fui Fiquei na penitenciária de Goiânia, de Goiás, aqui né? na Nossa Goiânia foi, fiquei seis meses, três meses, dois cinco. Nesse período, existia um decreto que o governo fez para jubilar estudantes que tinham participação política. isso. Chamava o decreto 477, não sei se que eu não sabia dessa história. 477 era é um decreto que jubilava por três anos quem tinha... Atividade, estudante que tivesse atividade política. E eu fui me aplicar, fui aplicar 477 em 72. Então eu só poderia voltar à faculdade em 75. eu saí da visão em 73 e fiquei em Goiânia, né, aqui tentando. Fazer alguma coisa, eu tenho, tenho, tenho a aqui em plano de medicina e terminei trabalhando aqui com o né, médico amigo que eu, eu auxiliava cirurgias para poder ter uma sobrevivência. Quando você sai da prisão, assim, naquela época, é, você, ninguém queria passar perto de você, porque você, com certeza, estava sendo vigiado, né? porque quem você encontrava poderia ser chamado para depois, depor, então... Era difícil você ter alguém que concordava, que tocasse, é, conversar com você, se encontrava você. Essa época, quando saía, era muito difícil isso. E era. Entendido, né? Não jeito. Eu tinha apenas uns amigos que, às vezes, é, me chamavam para ir tomar uma cervejinha. Ele não sabia também da história dele, então, não <risos> tinha tanto problema. Eu estava esse decreto 477 e eu, eu tentei voltar antes, né? Eu, eu resolvi não sair de, de Goiás nem do Brasil, né? depois da prisão, perdi, aqui, e ainda na persistência de querer ser médico, né? Persistência. E em, em 1974, eu casei com a Tânia. Uma tânia. Né? Até hoje. Ela era militante estudantil, desde antes de, de ser preso, em 1969, nós já, já estávamos namorando, me visitavam na prisão. e mesmo sem um futuro muito visível, nós nos casamos em 1974. Né? Em 1975 eu voltei para a faculdade. Eu tinha quando fui preso, eu estava terminando o quinto ano. Mas eu tive que voltar por esse novo primeiro, porque naquela época não era semestral, era anual. os cursos, Então eu tive que refazer todo o quinto ano. É, voltei, for, for, me formei em 1976. Nesse período, da, da, da, da faculdade não não não tive atuação política, todos tinham receio de chegar perto não. era perigoso. E o movimento estantil também estava lá embaixo, tinha sido lado, estava retomando, estava retomando lentamente nessa época do movimento estantil. Então, eu não tive satisfação, descobri, fui, fui fazer é, residência, fiz residência em neurologia, na, na própria faculdade aqui. São três anos de residência, fiz. E tem, tem, quando eu terminei a residência, tinha uma, eu teve uma seleção para fazer a, a seleção de professor na, na área que eu estava terminando a residência, eu fiz para professor e fui passado a partir de 1980. Eu também passei a ser professor da faculdade de medicina e fui sobre. Eu estava lá com os meus professores que estava gostava com eles. E a partir de 79, é, eu começou. Quer dizer, eu não tinha atuação política, mas depois que eu estava na residência, eu estava começando a conversar com os meus amigos da política, eu sou ligado a igreja, sou ligado à.. A, a, a organização de esquerda que tinha sido também não existia mais, né? se encontrava, conversava, né? E a partir de 79 começou a surgir a conversa do PT, partiu do São Paulo. O falou, falava, isso vai ter. Sim, tem um sindicalista uh, lá do Lula, lá em São Bernardo, vai ter esse partido aí. Então, aí. aí todo mundo querendo, né, todo mundo lá. Então, vamos fazer, vamos tentar isso. E, na verdade, as primeiras reuniões que eu fiz com o pessoal daqui, né, a daqui de Goiás mesmo, para a gente pensar no PT, foi no semestre de 1979, em agosto, em não na uma reunião, eu falava, ó, Vamos, vamos para esse partido, vamos ver como é que ele é, é vamos saber. Aí mandamos gente em São Paulo, não já tinha começado lá, saber como é que era, e começamos a fazer essa situação. Não estive e, e, no 10 de fevereiro lá em São Paulo na Fundação, onde eu estava bem para trás um pouquinho, né <risos> grandes lideranças. O movimento sindical e popular também, e político, mas nós aqui, aliás, de Goiás não tivemos a pergunta, mas o início da, da nossa participação. Aí, a partir de 80, nosso Lula começou a vir em Goiânia e começou fogo na turma aqui. Né? Em, em outubro de em 1980, foi que, na realidade, a gente constituiu o um partido aqui em Goiás. Teve a primeira comissão provisória, a comissão provisória... É, eu não participei dessa essa comissão provisória estadual, foi a primeira comissão, e outro partido foi fundado, né, foi fundado o Partido Nacional, e foi fundado o Estado, e aqui foi em outubro, recebe em outubro. Nós estávamos tentando trazer alguns deputados na época do PMDB, que eram mais, é, mais de esquerda, até o presidente da, da comissão que foi um desses, depois não continuou partido, mas foi um desses, o senador aqui do PMDB também foi, que estava vindo para a procuração, passou por e nós fomos... Já, já no estilo de fazer o partido. Aí, em 1981, formou a primeira comissão provisória, no início, formou a primeira comissão provisória de Goiânia. É, Goiânia. Eu, continuando, eu estava professor, trabalhando, mas fazendo uma grande atividade porque eu tinha a marca, não tinha, marido, tinha tudo saber que o Valvisa mexe o México clínico, apesar de ser professor. E apesar de os professores falarem para mim, mas a gente vai entender que eu sempre ouviu, né, falava isso, mas eu sempre fazia, fiz as duas coisas e tentei fazer as duas coisas bem. Na medicina também, graças a Deus, eu, eu, sempre eu fiz o que eu fiz, o melhor que eu podia. Né? E nós estamos trabalhando, e a gente é assim, estava aula de segunda a sexta, e... Sábado e domingo, os dias a noite não é sábado e domingo, no interior, viajando, a tentar organizar o partido. E você faz isso, é, você sabe, todo o meu bebê conhecendo o que, é, que você quer, e tem todos é, é, é, recursos a bicicleta sua, o carro seu, o que ônibus que você for já você fazia. Assim. eu tinha outra, saía e chegava na cidade, eu olhava um bom e eu vou, vou, vou naquela região ali fazer o Se eu ensinar o primeiro, né, no geral primeiro, tentar ver se tinha interlocutor ao futuro. fazer né, para poder conversar. Então, nós fizemos, é, nós fizemos isso na primeira comissão provisória de Goiânia e eu participei. Eu participei da comissão, não era o presidente, da terceira da comissão. E, em é, 81, Lula chegou aqui, um dia fez um conosco e falou: meu grande, o ali, da Lula, se não filiar, o partido, olha, aí na escada, o precisa de o Estado precisa de trancos, aí foi um almoço, um almoço, na Fábia, na na Fábia, e foi um amoroso, todo mundo foi atrás dos amigos, dos parentes, dos tios, da, dos bairros onde você tinha, conheci, conhecesse mais, fizemos, fizemos a filiação. E a comissão provisória ficou dois anos, em 9, 1983, já constituímos o diretório. Aí já era o Diretório do Partido de Ação do Número 1, já o de Justiça Nacional, mas durante eu fui presidente, eleito presidente do Partido em 1983, né? eu fui diretor Diretório Municipal, não do Estadual, no Estadual de de Ação. Em 82, nós lançamos candidato ao governador aqui, como lançamos no Brasil, prajetou, PT só dizer que era atorado, era esse artigo que esse trabalhador para lançar lançado qualidade do programa dele, lançamos aqui e lançamos no Brasil. Foi ele, fizemos o artigo sabendo, mas foi, ah, foi uma demarcação fundamental para a construção de um então, Se não fizesse se não isso, não ia acabar. Não, eu como, eu, não ia acabar e continuamos construindo, viajando, partindo. Aqui no nosso estado, hoje tem Tocantins, mas ele era só estado do oeste, mais de 1.500 quilômetros até chegar no Rio do Papagaio, São Sebastião do Tocantins. Ele tinha que fazer essas viagens tudo, todas e atrás, para buscar tanto em campanha como também para a para fazer os diretores municipais, estimular trabalhadores a fazer, foi um trabalho grande que nós continuamos a fazer. Em 1985, aqui, é, tiveram as eleições nas capitais. Antes, as capitais e a área de segurança nacional não tinham eleição direta para o prefeito, eram nomeados. Né? Em 1985, teve eleições diretas nas capitais. E nas áreas chamadas áreas de segurança nacional. E, e nós lançamos o candidato aqui, foi, fizemos um sucesso. Aqui. O nosso candidato, o professor Garcia Costa, virou uma, uma figura nacional. Nós saímos aqui como fraudar a eleição para tirar de nós. Fizemos para a Viata, Lula Verde, que virou um assunto nacional essa eleição de 1985 aqui em Goiânia. E também pela mobilização, pelo que a população gostou, de, de gente, quer dizer, viramos uma, uma marca fundamental desse, dessa, desse, desse processo eleitoral. Mas não ganhamos, continuamos, nós não tínhamos vereador, não tínhamos deputado, não só, mas parecia que nós já tínhamos ganho as eleições, cada vez que eu tinha. Gente... Em 1986, eu fui eleito presidente do Diretório Estadual. Saí da Diretório Estadual. Eu... E também, nesse ano, fui candidato a deputado federal, era o ano da Constituinte, né? era para eleger deputados para Constituinte. Eu, eu fui também candidato a deputado federal em, em 86. Não preciso dizer, mas não fizemos o deputado federal também. Não fizemos. Mas foi tivemos uma bela campanha, tivemos vários candidatos e de, de, tivemos candidatos ao governador também. Então, foi, tivemos um E nós já tínhamos um certo nome aqui, por no causa do Goiânia, já estava já tinha uma inserção maior, quando você falava, já, já paravam para ouvir mais. Né? Então, fizemos essa, essa uma campanha de 1986. Foi candidato a deputado federal. E nisso nós tivemos, é, já em, 90, é, em 98, teve eleição para prefeito de novo, teve eleição de prefeito, nós tivemos candidatura também, não banheiro, nós tivemos E eu, em 98, fui do Diretório Nacional. Foi a primeira vez que eu fui participado do Diretório Nacional. É, e, em seguida, já no ano da primeira grande mobilização do país, com o mundo, em 1989, eu fazia parte da área executiva. E, por isso, eu trouxe essa história também. É, e, o... o foi, não, era um, foi um momento culpa, No Brasil, para o espetista. Fazer uma campanha com a que fez com o é algo assim que tem que ficar como vai, né, registrado na história, porque é se ceder para dizer que, como exemplo, fazer para conseguir fazer, com as poucas recursos que tem, mas com a liderança que eu não tenho. Você tem aí o Lula, também ele fala, é outra recepção que de... se tem. Esse foi um ano muito grande, eu estava na Executiva Nacional, que até em 1990, eu participei ainda na tesouraria do ministério de Finanças, de... de... em 1989 e 90. E, em 90, eu fui candidato a governador do Brasil. Então, saiu para mim para ser candidato a governador. Fizemos, como sempre, uma campanha do possível, né? Claro, mas eu, só para me lembrar, eu tinha candidato do PDT, que era é o senador, tinha que ser é, se é eleito um milhão de votos, é um eu tive mais alto que ele, então eu tive que... Sempre alguma coisa a comemorar. com alguma coisa a comemorar. Então, nós fizemos essa. Fui candidato à governador em 2000, em 1992, teve a eleição para prefeito de governo. E, eu a para prefeito do governo. E nós trouxemos para essa eleição aquele que em 1985, que foi perdida a eleição. E ganhamos as eleições para a Projetura do Goiânia, com o professor Sérgio. Ganhamos, e eu fui eleito vereador. Eu saí, se eu se perdava, fui ser candidato a vereador e fui eleito vereador também, junto com essa eleição da a, a primeira eleição do PT do Goiânia, com o professor Sérgio. Na hora que fez a minha nós afinal, vai me apelar pelo que eu tinha de me também, eu terminei tá sendo eu para, para, eu de governo, um período, né? para a administração do secretário de governo do período, do secretário de governo de administração. Ah, foi o governo que me eu daqui, Mas, em 94, eu fui de novo sair para ser candidato a deputado estadual. Fui candidato ao deputado estadual em 1994, fui eleito. Né? Normalmente nunca consigo, né? mas é muito ah, para Foi vereado assim, mas né? fui eleito é, deputado estadual em 1994. E como a gente é do de Goiânia, como é, a gente sempre teve uma. Tivemos Tinha... uma. Eu e os outros colegas que foram eleitos também, de assim. Uma, grande, uma atuação que, é, junto com a deputada de Goiânia na cidade, dava uma repetição do governo do é, Estado. deputado, mas em 1996, dois anos depois, eu fui candidato a prefeito de Goiânia para suceder o professor, para Porque naquela época não tinha reeleição, não podia ser reeleito. Ele estava com aprovação de 88% de Goiânia, ganharia de Mas não, não existia reeleição, eu fui candidato a prefeito de Goiânia. Não, também não é ele, mas concorremos com o um ex-prefeito, que, que, assim, que tinha sido a boa administração de, de meu né, partido, mas. Não fui candidato a PT e não fui. E, bom, terminou meu mandato de, de deputado estadual. Eu fui candidato à reeleição, não fui reeleito deputado. E, nesse intervalo, eu voltei a dar aula de novo. Né? Eu sabia que eu não terminava a eu voltava para as minhas aulas. Mas, em 2000, é, nós tivemos eleição para prefeitura de novo. E, em 2000, o professor Pedro Nils, que tinha sido candidato em 1998, foi candidato e ganhou a prefeição. O PT passou de novo a administrar o IEMI é, na prefeitura. E eu estava... Mas terminei participando da administração, já, já em 2000, no início de 2002, eu já vou participar também da administração é, do professor Pedro Wilson é, aqui em Moriarty. E 2002 foi, novamente, o um ano que, que o Lula foi candidato e ganhou as eleições. Um grande um grande nós na né, PT desde que eu nasci, tanto um negócio uma grande vitória, uma grande conquista, individual, pessoal mesmo, foi muito importante. E na, na administração do, do presidente Lula, eu fui presidente da Fundação Nacional de Saúde. Vida, o nós é um nome extremamente importante para a pequena cidade. Né? E, na época, eu ainda tinha também a saúde indígena, que era de, de, a saúde também. E eu tive a alegria, honra e muito importante para mim de ser, ser presidente da Federação Nacional de Saúde no, no, no primeiro do primeiro governo, do presidente Lula. Então, é, foi algo, assim, muito importante, e acho que conseguiu, como ele conseguiu fazer muito do que a gente pensava, propô, ele também conseguiu fazer muito com pelas comunidades indígenas, com o que a gente pensava que um órgão como a Instituto Nacional de Segurança poderia fazer. Então, saí da população, e, em 2006, fui candidato a vice-governador em Goiás. Foi uma das poucas vezes que o PT não lançou candidato. Só não lançou em 2006 e 2010. Mas, nos outros anos, o PT lançou a candidato a Nesse ano, não lançou. Nós saímos com o PSD e fui candidato a vice-governador. Lógico que não... Eu, eu, eu, eu, eu. Isso era previsto durante uma recuperação do mas eu fui o candidato à vista na chapa junto com o PSB. Eu senti muita pressão do senhor, do, do nosso governo federal, já existia muito nessa época, 205, 206. Então, e foi mais o nosso presidente do Repúblico, foi que foi reeleito em é, 2006, foi reeleito presidente da reeleito presidente da República. Eu não participei, deve participar, governo, e aqui voltei a me buscar de novo para ser presidente do partido. Aí eu fui, em 2007, eu fui é, eleito presidente estadual do partido aqui em Goiás, e fui dando, na verdade, desde 2007 até 2013. Eu, é, a gente pode até dois mandatos, até né? mesmo cargo, quando né? então, eu até dois mandatos, eu, o presidente em 2007, teve a nova eleição de 2009, de 2008, de 2008. em 2009, em 2009, em 2002. e 2008, teve é, eleição para prefeito. Nós, nós, nós, nós, nós, nós, apoiamos, ligamos o RISC, é, para a Chapa Prefeitura de Goiânia, junto com a época do Então, fizemos. É uma eleição que nós tivemos no PISC. O PISC foi Nesse período, eu dando aula. Eu fui para minha sala de aula, fui para o consultório, fui sala de aula, eu sempre tinha meu consultório, uma especialidade cirúrgica. Eu, quando viajava antes, não, não eu, viajava. eu viajava sábado no interior, voltava no dia sete e meia. Tinha que estar no centro cirúrgico, era professor, professor dos residentes, estavam lá me esperando para operar. Tinha que estar Nesses intervalos, agora que eu não estava nem no carro, aí eu sempre voltava. Nesse período também, eu. Eu antes desse, nesse período de 2000, é, antes de 2000, que eu estava voltando para eu fiz diversidade, eu fiz é, na USP, em São Paulo, Na verdade, eu estava na FUNASA, ainda dependendo a FUNASA, porque eu estava defendendo a PS, por em é, São Paulo. Então, eu... Sempre, sempre exerci a profissão, mesmo atuando na área de mas nunca abandonei a minha profissão, participava de, todo, de todos os congressos. Né? Não fugia, não me atualizava. Só uma curiosidade, é. Evaldi, é, qual, qual é a tua especialidade? Você falou que é uma cirurgia, não é, né? É urologia. Ah, tá. urologia. É, e. É, Nesse, nesse período, eu vou, em 2008, eu não estava, mas estava na presidência do partido, terminei participando da semana de e tal. Em 2010, eleição para governador. E aí, nosso vice-prefeito, o prefeito queria ser candidato a vice-prefeito, assim, candidato a é governador, o prefeito de Goiânia, o prefeito. O prefeito. E, Aí, durante a anticipação, ele, o nosso vice, assumiu a PT do governo. Ele assumiu em 2010, é, e o prefeito foi candidato a governador, no governo. O prefeito e o é, Paulo Garcia, era é o um médico, que tinha é sido meu aluno, né? e, e ele, ele me dizia: não, é que eu estou. Falou com o Lula, pelo PT está de tá, Valdir, professor, professor, não só de é medicina. E ele então, foi prefeito em 2010, é, e ele. É, em 2000 Ele 2010, 2011 2012, né? Porque é, 2000, a próxima eleição está prefeito era 2012. Né? E ele foi candidato. E ele terminou me chamando em 2011, me chamou para o projeto, programa também, junto ao PIT, com a ideia de uma diretoria do PIT, com a licença de, de Sérgio Brasil. Eu. Euて, eu não sei nem a gente pegar. Então, Em 2012, ele foi candidato a prefeito. Ganhou, foi reeleito ganhou o concurso em 2012 e aí, no teve jeito, eu fui participar da administração desse secretário dele no período de 2000, 12, a, 2013 a 2016. Faltando um pouquinho, em 2010, nós tivemos eleição para presidente do República. Nossa candidata era a nossa presidenta Dilma e... Eu era presidente do partido da EPE e fui coordenador da campanha dela do Goiás. A gente aqui, no Goiás, não é fácil, mas a gente sempre tenta buscar passar dos 38% e chegar aos 45%. Porque é, normalmente o pessoal fazer a conta ali nas eleições. Preciso fazer isso, chegar nisso. Né? Então eu coordenei a campanha do ex Foi e por um percentual razoável aqui, porque nós somos um partido, um Estado muito agropecuário, muito conservador. Né? Tirando a capital, o resto é, difícil. é muito difícil ser. Assim. E a capital tem 20, 22 a 25% dos votos. Então, é. mais é, é, fizemos, e aí eu estou a a campanha em 2010. Depois, depois em 2013 2016, eu participei do movimento também do, do Paulo Garcia, do, da administração do Paulo Garcia. Em 2014, foi eleição de novo para a presidente Brasil, nossa da República, presidente Kilma, nosso candidato à reeleição. Nessa época, eu não era mais o presidente do Partido Câmara de Comitê, mas eu fui coordenador da campanha dela aqui em Goiás também. Eu, ali senhora, eu não sou conhecido por dar a nível nacional alguma coisa. A gente pode a coordenação da coordenação da campanha, e nós somos candidatos também, mas como. O nosso precisava ser mais amplo, eu não podia coordenar as duas campanhas. Né? A história era que eu tinha que pegar apoio de outros partidos. Né? E aí, pronto, o candidato do PT teve uma coordenação e eu coordenei a campanha, né? buscando apoio de outros partidos que não estavam coordenados aqui no Estado. Então, foi uma campanha né? já difícil né? uma campanha né? muito. Assim, nada do dos componentes, dos componentes da da República, mas conseguimos é, vencer mais uma vez a eleita da presidência. E eu estava na administração, continuei na administração e nesse período também não me aula e nesse período, nesse seu tempo, eu apresentei na propriedade, eu apresentei na propriedade é, em 2016, eu encerro a, a gestão do Pão Garcia, e eu coordenei a campanha de nossa candidata a prefeita em Goiânia. O deputado, um jovem. Filha do professor da Sérgio, e não, não, não, não, não foi eleito, mas eu coordenei a campanha dela em de, de, de 2016. E a partir de 2017 eu passei a ser, é, ter uma vida mais tranquila do ponto de vista da atuação da cidade. Eu, eu, eles são muito generosos, meus companheiros. E eles iam atrás também estou apresentado. Eles chamam a política, não se o que chamando, para chamando, vai chamando para filho, e, tá. e sempre aceita disposição e sempre ajudando o que é possível continuar. Em 2018, também fui chamado para coordenar, coordenar a campanha de nossa comunidade, a governadora e eu fui, fui chamar mais uma vez. Não estou dando mais conta de fazer assim, eu assim, viajava muito, muito, muito, e agora eu estava mais quieto. Né? Aí, não, não, mas nós precisamos, então, quando eu a campanha, eu estava dentro das previsões de descer mas fizemos essa campanha. Nesse período é, <ockcioso> que é, foi junto com, com, com a campanha do em 2018, Mas fizemos muito, um, fizemos um, na, na coordenação na, na, na nacional. e fizemos isso. E eu, até a missão, né? cheguei em 2020, ainda fui acadêmico. Eu, eu quero, quero mesmo, eu acho que eu estou dentro daqueles 10 não, 5%, 5 que não sai de casa, eu e a todos. Não vou em supermercado, não... Eu não saio do carro, não desço, não desço de lugar nenhum. Então, é, com receio do, do, vírus, do vírus, porque eu vi muitos colegas, acompanho, eu sou um milímetro que eu, eu tenho, está com a doença, e aí a gente vai perdendo pessoas. E isso eu até tinha agendado antes, mas um beijo de atrás, para fazer agora começar, mas eu também não estou fazendo, porque estava num momento tão crítico aqui, de tanta, de tanta notícia ruim. E chegando para mim, o pessoal chega, fazer, então. Terminando, não fazendo... Terminei, fico mais em casa atendendo. Eu, eu tenho o consultório, está fechado, estou tá? aguardando a segunda voz da vacina. Né? E a Juli, participei da coordenação. Não fui o coordenador, mas, mas eu participei da coordenação na campanha para tá, a prefeita de Goiânia, de novo, a nossa querida deputada foi terminada aqui Fizemos o da coordenação, o é, passeio da coordenação da campanha em Anápolis, na cidade de Porto, e o senhor um deputado de já foi perfeita, de um grupo muito perfeita, de muito perfeita. Ajudei, remotamente, ajudei na campanha dessas duas principalmente nessas duas cidades, que foi, vamos dizer assim, completando os 40 anos, gostei do que eu. O que eu tenho a dizer da minha vida é que, eu vou ficar sendo muito grande, eu agradeço a minha vida ao assim, é é partido. E... só... eu não entendo, só tenho dúvidas, assim. Quando fez quarenta anos, eu aqui. Eu, a gente sempre tem, tem boa relação com a jornalista, mas eu não gosta de PT. Eu não né? tenho tempo, mas eu gosto muito de mim. e agora, você perder 40 anos, você... Sua vida... Tem uma coisa que eu tenho uma coisa de eu tenho que ser. eu que você não troca em partido. E o que, que você diz? E aí, com esse mil, eu só tenho honra de orgulho de ter passado desse artigo e de fazer o que ele fez por esse país. É uma honra muito grande. <tos> então, eu... é um pouco isso. É um pouco isso. Valdir, é, foi, foi ótimo, porque como a gente tinha até comentado que às vezes acontece, né, não foi nem necessário a gente ficar te perguntando, porque a sequência foi, né, foi fluindo né, naturalmente. E agora nesse momento, né, acho que você falou, vocês inclusive aí tiver, tem esse contraste né, entre a, a capital, né, o Estado é muito conservador, na capital a gente sabe que também tem né, uma influência é. conservadora, mas vocês conseguiram superar isso, inclusive administraram, né? várias vezes, né? Você estava recapitulando aí até mais do que eu do que eu lembrava, né? Eu, eu sabia, lembrava que eram duas, mas na verdade foram mais, né, foram três vezes mais o mandato do vice-prefeito, né? E fora a eleição roubada de, de 85 que é clássico, que todo, todo mundo sabe, né? Que, que foi, teria sido a grande vitória do PT em 85, né? No país todo e, e foi escandalosamente uh, fraudada, né? É, mas como é que você duas coisas interligadas né como é que foi enfrentar essa onda de ataque conservador né que inclusive eu lembrei quando você falou de 89 por exemplo que o Ronaldo Caiado foi inclusive candidato a, a presidente né e na época é, é, enfim ainda era uma um personagem digamos assim secundário, né? mas já, já assustava um pouco em relação a, ser, assim, a essa expressão né, de, uma, de uma direita mais né, agressiva na, na, na, naquele período com a UDR tudo, né? e tudo, e hoje o caiado, o caiado é governador, Bolsonaro é presidente, né? então, quer dizer, como é que você vê nesse contexto, como é que tem, tem sido enfrentar esses ataques, né? tem, acho que tem um pouco a ver com isso que você falou da provocação um pouco do jornalista, aí né? uh, e os desafios, né? desse momento e olhando para frente, quer dizer, com essa sua experiência, como é que você, o que você pensa que são os grandes desafios do seu partido para enfrentar esse momento? Né? E é, professor Luciano eu quero dizer que... Vou começar pelo fim aqui. Não pensava que, depois de tudo que nós fizéssemos, nós pudéssemos ter um governo federal como esse, um governo estadual como o meu. É, uma, assim, é um absurdo um país como o nosso voltar a ter um desmanche tá, como está o momento com, com esse governo. Tá, é realmente... É, é, é, é, é, é, é, assim, Zó, se eu sempre vi muita ficção. Não estava tá, ali, não estava tá, no tá, eu nunca pensei em uma pandemia de O Não, a gente achava que pudesse ter um quadro de doenças. Agora, no Brasil, nós temos uma pandemia no um governo de doenças. É Foi muito, muito pouco, muito sofrimento. O povo está sofrendo demais, demais, demais. E é, aqui é, nós temos isso, né? hoje, uma, um Estado, nós temos esse Estado conservador que o Palhaço representa e depende, é, depende do governo Bolsonaro. É, nós, os outros, tentando de certa forma, levando todo, todos os outros partidos, ficando quase sozinhos, é uma situação bastante difícil nós estamos é, passando um momento no Estado. Goiânia, voltando para o comentário, Goiânia, a gente costumava dizer que Goiânia gosta do que ele. Quando a gente já fazia a campanha, a gente já falava, eu Goiânia gosta do que ele, do que ele gosta do que Então, porque ele termina, o termina, termina, termina. Mas... Assim a, a mesmo, muito aqui se falou né? na, na, nas eleições até agora, a, a prefeito, a nossa candidata, mas sempre tinha isso, não, não é um PT, não, sempre teve isso. E é o que todos os jovens, né? toda direita, é jovem com direito. Joga, é direito. Nossos aniversário está aqui. Logicamente, que a minha a minha expectativa é que nós estamos é, de pé nós estamos filiando mais gente nós o pessoal nosso não a boca, nós estamos continuamos defendendo e quando a gente vê que, o Lula, quando ele aparece, aí o ânimo aumenta generalizado É outra, dá outro ânimo pessoal, já. É muito se estravava até da da, o 15 de maio, lá gostou de dar quando Lula fala, ele compõe a na pasta, mesmo os adversários já começam a ver que é outra Então, é muita confiança. Nós já passamos muitos anos, é muito quando a gente construía o governo, não grupo de parques chegava no artesanato. Então, hoje, tem isso, tem o sistema natural, nós sabemos que é onde é a desviar, a, gente os, a gente tem uma onda de, de, de administrações avançadas, de esquerda, é, mais populares, depois vem a direita, o pessoal acha que não é o que eu entrega para a direita, ela arrasa tudo, você começa de novo para poder começar tudo. Nós acreditamos que vamos fazer isso, temos condições, temos quadros, temos é, coragem de fazer esse enfrentamento e temos nomes capazes de fazer isso, e mobilizar. Porque eles falam o que fazem, mas não nos unem. Nós temos o determinados na defesa. Como o Lula falou nesse último... nesse ano não sei se que você fala em defesa é aqui, é, como ele falou, pelo estudo, o fundamental é defender o povo. O povo precisa de aumento do defesa. Ele não tem. Ele não sabe precisa. Então, eu preciso ter. E é nós, né? Vai procurar outro, não vai achar. Tem que ser nós que temos essa história, que nós somos arraigados, né? no meio do povo, a gente vai nesse interior né? é, e a gente vê como os nossos interiores lá estão lá. Simples, mas atender o tudo. Mas é assim, emocionante, né, eles estão. E, então, é, a minha confiança e esperança é sempre grande. Eu achei que a gente não precisava passar por duas pragas ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é um livro Porque hoje, o enfrentamento que a gente sabia, e o povo, muitos estão querendo, né? muitos que apoiaram o que a gente vem para dentro, para protestar, para falar contra o escrever. Mas nós somos os primeiros a defender os evalências sociais. Então, eu não entendo. Não tem um jeito, por exemplo, quando então, duas pandemias dessa mesma coisa, não importa a gente eliminar o outro. Então, nós estamos nesse quadro, mas o Partido Estrela Europeu, nas regulações africanares, corpiando, nós... De campeã, nós, nós, nós ah, só temos três prefeitos aqui, atualmente, no Estado. Eu tinha 16 mil, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, as filmes, Nós temos dois deputados é, aqui que mantém a beleza, faz um contraponto com um o calhado faz um contraponto um com o estudado. Então, sempre tem quem tem, quem, quem tem a, tá? sempre tem a voz daqueles que é, eles podem contar com eles para representar aqueles que não proporam que está aí, e que tem algum espaço para falar. Então, esses tempos é nós temos tempo. Então, é de confiança, esperança, vamos vencer mais antes.